Uma boa tarde a todos que nos acompanham. Meu nome é Lucas Nascimento, sou contador do Executivo Municipal. É, estou aqui para fazer audiência pública da elaboração da LDO de 2023. Então, a Lei Complementar 101 de 2000, seu artigo 48, parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular, e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos. A Constituição Federal, no artigo 165, cita que as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. O PPA. O PPA lhe define, para um período de quatro anos, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. A LDO, ela compreenderá as metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente, orientando a elaboração do projeto de lei orçamentária anual à LOA. E a LOA, ela proverá os recursos necessários para cada ação constante na LDO. Então, um plano de ação do instrumento de planejamento. O PPA, ele visa planejar, a LDO orientar e a LOA executar as políticas públicas e programas de governo. Então, o PPA está interligado à Lei de Diretrizes Orçamentárias e também está interligado à LOA. Então, o PPA 2022-2025, ele vai ali no ano de 2023, a LDO e depois, também a LOA de 2023. O que estabelece a LDO? Ela estabelece as metas e prioridades da administração, ela orienta a elaboração da lei orçamentária anual, ela disporá sobre as alterações na legislação tributária, a estrutura e organização dos orçamentos, ela define as metas fiscais, ela diz, vai trazer as disposições relativas à dívida pública, as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais, Ela orienta sobre a obrigatoriedade da programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso. Ela vai definir o acompanhamento bimestral das receitas e despesas e limitação de empenhos, caso necessário. Estabelece sobre transferências de recursos públicos e privados e dispõe sobre a reserva de contingência. Receitas Então as receitas realizadas em 2020, um, as receitas correntes foram de R$ reais e 36 centavos. No ano de 2021, o total de receitas correntes foram de R$ reais e centavos. Para 2022 foram estimadas um valor total de receita corrente em R$ 19.600.144. Para 2023 está projetado uma receita corrente de R$ 23 23.937.238,30. Para o ano de 2024, um total de R$ 24.727.166,89. Para 2025, R$ 25.456.650,69. Então, dentro das receitas correntes, é, temos um, impostos, taxas e contribuições de melhoria, que foi realizado em 2020, um total de R$ 715.376,61. Em 2021. R$ 753.387,65, estimado para o ano de 2022, R$ 700.300,00, para o ano de 2023, R$ 1.172.130, para o ano de 2024, R$ 1.210.810,29, para o ano de 2025, R$ centavos a metodologia de cálculo é com base na receita arrecadada e índice de inflação de um ano para o outro, o boletim, foi usado o boletim FOCUS da data do dia 5 de agosto de 2022, com contribuições o saldo é zero, sem previsão de arrecadação. A Receita Patrimonial arrecadada em 2020, R$ 13.497,53. No ano de 2021, R$ 162.127,07. Para o ano de 2022, R$ reais previstas. Agora projetado para 2023, R$ 271.828,80. Para o ano de 2024, 280.799,15. Para o ano de 2025, 289.223,13. A metodologia de cálculo utilizada foi com base na receita arrecadada e levando em consideração o índice de inflação de um ano para o outro, com base também no boletim Fórum do dia 5 de agosto de 2022. Com receita agropecuária e receita industrial, e receita industrial, o município não tem previsão de arrecadação. Com receita de serviço, o município realizou em 2020 R$ 33.630,50. Nos outros anos também não tem previsão de arrecadação. Transferências correntes. Em 2020 foram realizadas o um montante de R$ 15.444.401,54. O ano de 2021, foram realizadas R$ 18.343.942,60. Estimada para 2022, R$ 18.839.844. Projetada para 2023, R$ 22.481.689,63. Projetada para 2024, R$ 23.223.585,39. Projetada para 2025, R$ 23.920.292,96. Metodologia de cálculo foi com base na receita arrecadada e índice de inflação de um ano para o outro. Com base no boletim Fórum do dia 5 de agosto de 2022. Outras receitas correntes realizado em 2020, 13.938 reais e 18 centavos; 2021, 18.507 reais e 38 centavos; estimada para 2022, zero; estimada para 2023, R$ reais e centavos; para 2024, 11.972 reais e centavos. Para dois mil e vinte e cinco, doze mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e três centavos. Receita de capital: seiscentos e oitenta e três mil, oitocentos e treze reais e vinte e oito centavos. R$ 1.362.643,57 R$ 592.380,00 R$ 549.141,97 Para 2024, R$ 361.663,66 E 2025, R$ 371.483,58 R$ Desses valores, que é a receita de capital com operação de crédito 2020-21, o valor são zero, 2022 um valor projet... é, estimado de R$ 400 mil reais. e para 2023 um val... uma projeção de R$ 200 mil, para 2024-25 valor... não tem previsão. Com alienação de bens 2020-21 e 2021, valor zero, no ano de 2022 estimado: em R$ mil reais, 2023, valor estimado R$ 105.360 2024, R$ 108.836,88, 2025, R$ 112.101,99. Esses valores foram feitos com base na receita arrecadada e no índice de inflação de um ano para o outro, com base no boletim Fox. Amortizações de empréstimos, os valores são zero, sem previsão para arrecadação. E com transferência de capital, no ano 2020, R$ 683.813,28. Em 2021, R$ 1.362.643,57. Em 2022, projetado R$ 132.380. para 2023, Projetado em 243,781,97. Para 2024, 253.251.826,78 E para 2025, R$ 259.381,59. Então, total das receitas em 2020, R$ 16.904.657,64. 2021 20 milhões 640 mil 608 reais e 27 centavos estimada para 2022 20 milhões 192.524 mil, reais projetada para 2024 2023 24 milhões 486.380 mil, 380 reais para 2024 25 milhões reais e 55 centavos para 2025 25 milhões mil reais e 27 centavos agora as aplicações Despesas correntes executadas em 2020: 14 milhões Em 2021: 15 milhões centavos. Estimada para 2022: 18 milhões centavos para 2023, 22 milhões 372 524 reais e 53 centavos; 2024, 23 milhões 110 reais e 85 centavos; para 2025, 23 milhões 804 reais e 39 centavos. Com pessoal em cargos sociais. 2020, R$ 8.824.980,29. Em 2021, R$ 8.934.263,49. Em 2022, estimado em R$ 10.313.270,73. Para 2023, orçado em R$ 197 reais e 7 centavos. Para 2024 está projetado em 12 milhões 28.455 reais e 58 centavos. 2025 está projetado em 12 milhões 389.309 reais e 25 centavos. Com juros e encargos da dívida: 2020 15.418 reais e 38 centavos. 2021, R$ 16.675,58. 2022, estimada em R$ 32.500. 2023, está orçada em R$ 35.000. 2024, projetada em R$ 36.155. 2025, está projetado em R$ 37.239,65. Outras despesas correntes: executadas R 5 milhões 468 reais e 10 centavos; 2021 executadas R 6 milhões 780 mil 882 reais e 74 centavos; em 2022 R 8 milhões 188 mil 690 reais e 59 centavos; 2023 R 10 milhões 693 mil R$ 327,46 2024, R$ 11.046.207,27 2025, R$ 11.377.593,49 Despesa de capital, total em 2020, de executadas, R$ 1.715.489,27 2021, R$ milhões 2022 estimado em R$ milhão Para 2023 está orçado em R$ milhões 2024, 1 milhão 936.692 2025, 1 milhão 984.432 despesas de capital com investimento, 2020 foi executado R$ 1.528.717,77. 2021 1 milhão 990 192 e 31 centavos 2022 1 milhão 350932 e 68 centavos 2023 1 milhão 743.601 e99 centavos 2024 1 milhão 595. 540 e 85 centavos para 2025, está projetado em R$ 1.630.045,87. Com inversão financeira, é, o valor é zero. Com amortização da dívida, em 2020 foi, foi executado em R$ 186.771,50. Em 2021, R$ 350.253,48. 2022, R$ 280.665, estimado. Orçada para 2023, R$ 330.253,48. Para 2024, R$ 341.151,85. Para 2025, R$ 351.386,41. Com reserva de contingentes, estimada para 2022, R$ reais; para 2023, R$ 40.000,00, para 2024, R$ para 2025, R$ 42.559,60. Total das despesas executadas em 2020, R$ centavos. 2021, 18 reais e 60 centavos. Estimado para 2022, 20 milhões reais. Para 2023, 24 milhões 486.380 reais. Projetada para 2024, 25 milhões e 55 centavos. Para 2025, 25 milhões R$ centavos Metas e prioridades da LDO para 2023. Legi Legislativo Municipal. Ampliação do prédio da Câmara Municipal e manutenção do Legislativo Municipal. No Executivo Municipal, manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, divulgação de atos oficiais, manutenção da defesa civil, manutenção do departamento jurídico, manutenção da assessoria jurídica, precatórios, sentenças judiciais, parcelamentos da dívida com o INSS, amortização da dívida do PASEP do contrato 10.930.005.382.2003.71. Controladoria Interna, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Manutenção do Departamento de Administração, Servidores Cedidos, Manutenção do Departamento de Planejamento, Manutenção do Departamento de Compras, Manutenção do Departamento de Patrimônio, Manutenção do Departamento de Licitação, Manutenção do Departamento de Recursos Humanos, Aposentadorias e Pensões, Secretaria Municipal de Finanças Manutenção do Departamento de Contabilidade Contribuição ao PASEP 1% da Receita Manutenção do Departamento da Tesouraria Manutenção do Departamento de Tributação Secretaria Municipal de Saúde Enfrentamento de Emergência do Covid-19 Benefícios eventuais Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Aquisição de Materiais Permanentes e Emendas Impositivas Ampliação da Academia de Saúde, emendas impositivas. Construção de piscina com hidromassagem. Ampliação da Unidade Básica de Saúde. Aquisição de Veículos da Saúde. Associação Jesus em emendas impositivas. Atenção Básica, Fundo a Fundo Estadual. Manutenção do Prédio da UBS. Programa Mais Médicos. Manutenção do Polo Academia de Saúde. Atenção Básica, Fundo a Fundo Federal. Manutenção de veículos saúde, CISNORP, Atividade de Saúde e Atenção Básica, Serviço de Sociedade Beneficente de Andirá, Consórcio Paraná Saúde, Assistência Farmacêutica, Vigilância em Saúde Fundo a Fundo, Vigilância em Saúde, Combate aos Animais Peçonhentos, Vigilância Epidemiológica. Agora, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Pessoa Idosa, Reforma do Prédio Projeto Criança e Adolescente em Ação. Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente, Manutenção do Conselho Tutelar, Projeto Criança Adolescente e Adolescente Ação, Manutenção do ECA e Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Benefício do Emprego Programa Social, Manutenção do Bem-Estar Social, Programa EGD, Bloco de Financiamento, Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para a População Carente, Projeto Estadual PPAS, Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social Bloco de Financiamento Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social Programa IGD-SUS Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social Incentivo à Geração de Empregos Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente Instalação de Placas Solares e Emendas Impositivas Construção de pontes e bueiros, aquisição de veículos, tratores e maquinários, manutenção de estradas rurais, manutenção de pontes e bueiros, manutenção de veículos, tratores e maquinários, manutenção do departamento agropecuário, programa de estradas rurais integradas aos princípios conservacionistas de estradas, manutenção de postos artesianos, saneamento rural manutenção da terra sanitária e resíduos sólidos, manutenção do Departamento do Meio Ambiente, repasse da RPPN e ICMS Ecológico, manutenção do, fun do Fundo de Vale, manutenção do viveiro municipal, Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos, construção de pontes e bueiros, aquisição de materiais e equipamentos para a capela Morduária, e menda impositiva, manutenção de prédios públicos, manutenção de praças públicas, manutenção do terminal rodoviário, manutenção do cemitério municipal, manutenção de pontes e bueiros, manutenção de capela mortuária, aquisição de veículos e maquinários, manutenção do departamento de serviços urbanos, manutenção e melhoria da iluminação pública, ampliação da rede de energia elétrica, amortização com a agência de fomento Paraná, aquisição de terrenos, reforma de prédios públicos, construção de cobertura para pátio no prédio da Prefeitura, construção de pistas de skate emendas impositivas, construção de galerias pluviais, construção do calçadão no centro da cidade, portal da cidade, construção de parque linear, reforma do clube municipal, pavimentação de ruas urbanas, ampliação do cemitério municipal, manutenção do departamento de obras públicas, manutenção de calçadas e meio-fio e vias urbanas, manutenção do clube municipal, manu manutenção do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, departamento de serviços rodoviários. Agora na Secretaria Municipal de Educação, construção de escolas seis salas, aquisição de veículos para educação, manutenção do ensino fundamental Fundeb, manutenção do ensino fundamental, merenda escolar AEE, Merenda Escolar Fonte Livre, Merenda Escolar PNAEF, Merenda Escolar Pré-Escola, Manutenção da Escola Pio 12, Manutenção do Transporte Escolar, Programa Salário Educação, Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Manutenção da Quadra Pequena de Escola Pio 12, Incentivo ao Ensino Superior, Construção de Sala CEMEI, Manutenção do CEMEI, Manutenção do CEMEI Fundeb manutenção da merenda escolar CEMEI, merenda escolar LEJA, aquisição de permanente para sessão de uso para a pai em impositiva, manutenção da educação especial convênio a pai, servidores cedidos da educação, manutenção da educação de jovens e adultos. Agora na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, manutenção da fanfarra municipal, reforma em espaços esportivos, Ampliação de espaços esportivos. Construção de espaços esportivos. Manutenção do departamento de esportes. Manutenção do departamento de cultura. Manutenção das atividades esportivas do município. Manutenção do ginásio de esportes. Manutenção de espaços esportivos. Manutenção das atividades do centro cultural. Manutenção da biblioteca municipal. Enfeite de ruas e praças. Comemorações fim de ano manutenção das atividades cívicas e culturais, aquisição de materiais esportivos, emenda impositiva e a reserva de contingência. O telefone para contato, caso tenha alguma dúvida, sugestão, é, o telefone é o 43 3537 1212. Também pode estar entrando em contato com a gente pelo e mail contabilidade, arroba, barra do jacaré, ponto, pr, ponto, gov, ponto, br. Também temos a ouvidoria né, do município que é o wwwbarra do jacaré.pr.gov.br. Ouvidoria. E também através do endereço rua Rui Barbosa, número 96. Então fica aberto, né? O município fica aberto a sugestões, é, dúvidas que venham a aparecer, né? Que os munícipes venham a ter. A gente está aberto aí demais. A gente agradece. A participação né e, e eu muito obrigado a todos